Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal Denis Hein E hoje estou te falando aqui das principais notícias que acontecem no Flamengo Não assi assiste o vídeo até o final Não pula se quer uma parte, tá bom? Para ficar por dentro da notícia do, bem do Mengão, tá bom? Já vamos falando aqui do pré-jogo de Flamengo e Defesa notícia, Que joga hoje no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, tá bom? Vamos começando o vídeo falando do assunto aqui do Flamengo Porque o Flamengo terá o jogo aí contra o Defensor Justiça hoje O primeiro jogo foi, é, foi 1x0, né? E aí o Flamengo está aí, está, vai para cima e quer chegar aí nas quartas de final Rumo ao 3, rumo a Grolia Eterna, né? rumo à Grolia Eterna. É, vamos falando aqui do, do Flamengo, que terá a escalação hoje. Né? O Flamengo vai com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, né? Felipe Luiz, Ularão, Diego Rivas, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Esses são aí os jogadores que vão para a partida de hoje. O Rodrigo que volta aí para essa partida porque ele não foi para aquele jogo contra a defesa, né? Lá na Argentina, né? Então o Renato botou lá, Adão Pereira e Gustavo Henrique, né? Então vamos ver aí quem pode... Quem pode... Ir se é Gustavo Henrique ou o Léo Pereira, né? Vamos ver. É o Flamengo vai vai hoje o jogo vai ser uma nega rincha, né? É o jogo, jogo bem importante para o Flamengo é esse jogo, né? Não saber se vai ganhar o um jogo, né? Porque Libertadores é, é o Libertadores é muito difícil de jogar, né? É o Defensista é, um, é um clube que, que é o atual campeão, né? Da, Super da que já foi campeão sul-americana, recopa, né? Derrotou o Palmeiras. Já deu muito trabalho para pro, os brasileiros, né? Defensa e justiça. E agora o Flamengo tenta ganhar esse jogo aí. Vamos para cima deles. Deixa, deixa aí nos comentários o que, que você acha. Quem ganha esse jogo? Quem vai para as quartas de final? É Flamengo? É Defesa Justiça? justiça. Deixa, deixa o palpite aí. Quanto é o jogo do de Flamengo Defensor tá Bom, é, não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, porque outro like ajuda o nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Falou.